Falei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez eu vou mostrar pra vocês como efetuar um pagamento no Alien Hostia um, O host meu oficial, do meu TS eu Vou deixar aqui o link na descrição caso você queira acessar É o alienhostia.com.br Então como é que você vai fazer pra cadastrar o seu perfil Certo, vocês vão vir aqui em cadastrar e vão digitar aqui os seus dados, nome, sobrenome, empresa, e-mail, senha, confirmar senha, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, país e telefone Colocou aqui, beleza, tem aqui essa verificação de spam bot, você tem que digitar é, o que tá escrito nessa caixa Digitou, show moleque, depois você registrou, beleza, tu vai vir aqui em login, tu vai clicar em conta e vai clicar em login Tu vai digitar a sua conta aqui e vai mandar fazer o login dela galera Aqui então tá aqui o meu cadastro, tudo certinho Tem como eu ver ter vários acessos a coisas Eu clico então pra comprar e efetuar um pagamento aqui galera para contratar um serviço, como eu tenho 6 reais aqui Eu clico em serviços Assine já Clico em TeamSpeak 3, caso for procurar um serviço de TeamSpeak Seleciono aqui, como esse daqui é o servidor no Canadá ligue e desliga, o painelzinho, tudo, tudo certinho Vou clicar aqui então em assinar É um, é um plano de 30 slots Cliquei em assinar Beleza galera, agora é o seguinte Selecionou o tanto de slot, eu vou, no caso eu vou querer 30 que são 6 reais Cliquei aqui em finalizar pedido Pronto galera, agora é só clicar em continuar comprando Ou se você quiser fazer outra compra, código promocional, você coloca aqui E aqui tem a forma de pagamento Você pode escolher Paypal, Depósito Mercado pago, no caso como eu já tenho os 6 dólares aqui, já foi direto né Então galera, depois de você ter feito, depois de você ter checado que é esse mesmo o seu plano que você quer pagar No caso 6 reais aqui o de 30 slots, você vai vir lá embaixo no rodapé da página e tem completar pedido Clicou aqui, é só esperar carregar então é isso aí galera, confirmou o pedido Aqui você tem o seu número do pedido Tem a confirmação do seu número Você guarda esse número contigo Porque você vai utilizar ele no futuro, certo? Então é isso aí, depois vocês vão clicar aqui em Clique aqui para acessar a sua área de cliente Então galera, depois de ter feito a compra Você vai ter acesso à área do cliente aí que vocês podem visualizar a sua conta Para você acessar o painel lá de configuração Tu clica aqui ó, em visualizar Tá vendo? o Número de produtos e serviços Clica em visualizar aqui e aí você tem, tá vendo ó, TeamSpeak 3, R$6,00 mensal, próximo vencimento dia 21 de 4 de 2016 Tá aqui escrito o status que tá ativo, tu clica em ver detalhe Então galera, é o seguinte, estamos aqui então na área de cliente Como vocês podem ver, a gente acessou ela lá direitinho, beleza Aqui você tem o endereço de IP, galera, como é que vocês vão fazer? Tu então, vão vir em endereço de IP, vão copiar ele, vão colocar, clicar em connect aqui Coloca o um endereço de IP, vai colocar dois pontinhos, aquele dois pontinhos ali E vai pegar o, o, a porta, que é a 9010, no caso é a nossa porta Colocou a nossa porta aqui Certinho, clicou em Connect Connected. Pronto, estamos aqui conectados ao nosso servidor Vamos pegar então o Privilege Key aqui o nosso Privilege Key, a gente vai usar Clicou em OK, pronto Estamos aí no nosso servidor galera, Autonfonias Test Default Channel como vocês podem ver eu posso mudar qualquer coisa vou colocar aqui ó é, Elton é, sei lá ele coloquei aqui ele hostia. coloquei de default e vou colocar aqui início posso modificar channel o que eu quiser edited. posso colocar permissão posso par arquivo para cá se eu quiser entendeu é, então é tudo bem organizado galera, como vocês podem ver funcionou muito bem Aqui você tem o gerenciamento na área do cliente, você, vai, você pode abrir a área do cliente vindo aqui em início Clicou aqui em visualizar conta, tem número de produtos, clicou em visualizar Vem aqui em ver detalhes, pronto, está aqui na área de cliente que é o do servidor A área de cliente está tudo direitinho, você vai vir aqui então em definições Você pode mudar o hostname, mensagem de boa vinda, colocar uma senha Aqui temos os tokens, temos os bens se você banir algum IP, você tem o visual aqui, você pode deletar ele caso queira e etc. Snapshot, você pode criar aqui. Aqui como é que é, galera? O snapshot, a ferramenta de snapshot que eu tô mostrando para vocês, eu criei aqui. Por exemplo, você pode salvar a organização das pastas, por exemplo, da, das páginas que você criou. Vou criar um canal aqui, por exemplo, o nome dele vai ser teste1. Deixa eu colocar aqui o, ele permanente. Beleza, é o teste 1. O teste Channel 1 tá ali, switch. tá vendo, galera? Vou tirar aqui, eu vou tirar um print dele. Vamos lá, como é que tira? Vem em snapshot, criar. Clicou em Snapshot criado? Beleza, clicou em snapshot, tá aqui bonitinho. Vamos agora deletar esse canal. Se liga. Deletei. Channel deleted. E agora eu vou clicar lá no Vou clicar lá no site para restaurar. Disconnected. Já desconectou do servidor. Connected. Conectou de novo, e a sala voltou Quer dizer, o snapshot, ele tira tipo, mais ou menos uma Faz um pequeno backup das configurações que estavam no seu servidor naquela hora Vocês podem ter a, a, o, o visual da, da configuração pela hora aqui, ó, tá vendo ó? 2016, 21 de março, 4:51. você tem o um acesso aqui só clicar em restaurar, caso você que, queira criar algum agora só clicar em criar e pronto, galera, já foi direto Aqui temos o, o tipo um log no TORAS, HTML Viewer. É um, algo mais avançado, então não recomendo vocês mexerem aqui. Tudo mais uh, temos os tokens. Vocês podem criar novos tokens aí, por exemplo, criar aqui um server admin. Colocar a descrição vai ser dono, dono 1. mando criar. Vem aqui em tokens e tem o dono 1 aqui. Ó, que eu acabei de criar o token e aí que você pode passar essa aqui. É a melhor, a melhor coisa é você deixar esse aqui só pra você, como é um server admin. É bom você deixar desse jeito, galera. Então é isso aí, vamos que vamos. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de dar o seu like, de deixar aquele seu favorito, de compartilhar nas suas redes sociais. E é claro, se você quer um servidor de Teamspeak aqui ó, o link vai estar tá aqui, o primeiro link na descrição. Clica olhando, alienhostia.com.br é um servidor realmente muito bacana pra você aí rostear o seu server de Teamspeak 3, maluco. É isso aí, galera. Os preços estão excelentes e gonna check it out. Falou, galera. É nóis.